amigas, pronto, continuando agora a explicação do vídeo anterior, reparem que saltamos aqui o fecho, temos aqui um ponto que é o fecho, que é o que vai unir esta primeira carreira, que fechou, fazemos nesta o primeiro ponto e depois saltamos este do fecho e vimos logo para, para o terceiro, que é para ficar fechadinho. Aqui, reparem, este, esta linha vem daqui e esta vem daqui. Portanto, como não a podemos cortar nem retirar, porque estas era, era aqui que íamos fazer as três correntinhas, então fizemos este truque, que é uma grande dica, acrescentámos aqui as três correntinhas, para quê? Para termos a altura e o suporte para a agulha, para depois trabalharmos. Reparem, se quisermos trocar as cores, é, é fazer o vermelho primeiro e o cor-de-rosa depois, e íamos trocar a segunda carreira com o